E os nossos jogadores estão se aquecendo para uma partida emocionante! E aí galera, aqui quem é que tá falando o Fontana e eu vou narrar a partida de hoje. Agora vamos começar. Fontana começa com a bola. Perde a bola pro colorados, Recupera a bola E... O colorados recupera a bola Fontana continua com a poste de bola Ele vai para frente Fontana Pega a bola Vai pra área de Demorou muito para chutar Estou com a parte de bola Fontana recupera a bola o pro Grêmio Fontana vai pro ataque passa a bola, olha o gol, defesa magnífica do do goleiro Colorado. Vamos lá. Final de o Inter vs Grêmio. Passa com a Colorado. Eu vou pra Portugal o Colorado vai botar uma Tintanha. Acaba com a festa do Colorado. Fontana se atrapalha com a bola É a chance do Colorado fazer um gol Vai lá Fontana Fontana recupera a posse de bola Os gremistas vão portar Brad Não faz nada, o Fontana vai botar aqui de novo. O Fontana tá na... no ataque, poste bola pro, pro Grêmio. O Fontana vai lá, passa a bola. É a chance de fazer um golaço, mas a... o Colorado acaba com a festa. Colorado está com... Com fome. Com fome de futebol. O Grêmio... Colorado continua com a bola. Agora a parte de bola volta pro Grêmio. Os gremistas vão... pro ataque. Aqui. Direto pro gol... Pra fora, camisa 14 do Grêmio não conseguiu fazer o gol. É a poste boa dos Colorado. Do, um. Os Colorado com a bola. O Grêmio continua com a bola. Agora os colorados, não É, agora os Colorado Não, agora é o grêmio, o jogo está disputado Do Será que vai acabar O primeiro tempo Falta Um minuto Para acabar o primeiro tempo E os grêmistas fizeram Conseguir, Não fazer umas Três finalizações já e os colorados, só uma. Cruzamento. O gol. Corrindo. Duas. Nação para os colorados. E. E três para os gremistas. Obrigado por assistir. Tomara que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o like, por favor. Agora curtem. O meu boneco está bugado. No Num... treinamento, falou.